Olá, aqui é o Daniel e nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o Auxílio Emergencial de 2021. Esse será um vídeo sem edição e direto ao assunto, sem dieta, sem nada. Então já clica aqui em curtir que eu já vou te passar as informações agora. Quem tem direito a receber? Eu vou ler aqui. O trabalhador, trabalhador informal ou beneficiário da Bolsa Família, número 1. Um. Número 2, quem tem uma renda média familiar de até 3 salários mínimos, no total, no valor de 3.300, quem tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, o que dá é, o valor de R$ 550 reais por pessoa, ou quem recebeu o auxílio emergencial em 2020. Então, esses quatro tipos de pessoas, beleza? É, qual será o valor do benefício? O valor do benefício será, tem algumas categorias aqui, são três, eu vou passar agora. primeira categoria, para quem mora sozinho, o valor de 150 reais, segunda categoria, famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres, o valor de 250 reais. Famílias que são chefiadas por mulheres, o valor de 375 reais, beleza? Então serão quatro parcelas nesses valores que foram falados. Se você se enquadra, se você mora sozinho, você vai receber quatro parcelas no valor de 150 reais. Se você é é, mora com mais pessoas e a, a sua família não é chefiada por mulheres no caso um homem chefia a família então você vai receber quatro parcelas é no valor de é, 250 reais e se a sua família é chefeada por uma mulher você vai receber no caso quatro parcelas no valor de 375 reais beleza é, o pagamento ele vai começar a ser feito agora no primeiro dia no próximo dia 6 de abril de 2021 então, uh, eu vou deixar aqui na descrição também alguns links para você consultar se você tem direito ou não, se você faz parte do grupo de pessoas que tem direito ou não. E também todas essas informações que eu acabei de falar, de uma forma bem rápida, para você também ler e ter acesso, se você ficou em dúvida, caramba, Daniel, você falou muito rápido, perdi e tal, então vai estar tá tudo aqui na descrição, você vai poder olhar os links, aproveita e clica aí para saber. É, e é isso, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte com mais pessoas e comenta aqui também, né? se inscreve para ajudar o canal a crescer e para fazer com que mais pessoas também é, saibam mais sobre essas notícias do auxílio emergencial, beleza? Então um grande abraço, tchau, tchau!